Ela brilhou pálida como a morte. E eu ali, entregue a minha sorte, fiquei pensando como o mesmo luar que, que meu coração, coração, como a brisa, brisa tocou, tocou era, era aquele que, que fazia, fazia brilhar, brilhar. o Foi recife onde ela se espatifou. O você não vai descer, tem um cliente procurando por você. Você sabe que não gosto de me misturar com clientes. Bem, mas com este você vai querer se misturar. Ela parece ser seu tipo. Bem, parece uma noite calma na velha Rubacaba. ções da guerra de Salvador, ele tem me mandado mensagens assim há um ano. A Agente Calavera, soube que você chegou bem a Rubacava. Isso é bom, já que assim poderá continuar a servir a AAP. Tenho o prazer de informar que os ovos que você trouxe foram chocados com êxito. Os filhotes que Eva chamou de Manny e Mete são saudáveis e anseiam por lutar pela nossa causa. Com sorte, minha próxima carta chegará a você pelos céus, levada por essas jovens asas da verdade. Pela revolução, Salvador Limones. Calavera, sem dúvida, este é um grande dia para a revolução. Diga olá ao pequeno Manny, o primeiro mensageiro recrutado para servir a AAP. Dele algumas migalhas de pão e envio de volta depressa para sabermos que nosso voo inaugural foi um sucesso. Manuel, lamento saber que você não teve notícias de sua match. Tenha paciência e mantenha seu coração aberto. Se tiver de ser, algum dia vocês estarão juntos novamente. <risos> Ele ainda acha que estou apaixonado por ela. Manuel, encontramos a cabeça da serpente. Com acesso ao computador que você nos deu, achamos o caminho que nos levou ao homem que corrompeu o departamento da morte. Seu nome é Héctor Lemans. Começou como um escroque ordinário e tornou-se gordo e poderoso roubando os recém-mortos. Fique atento ao nome Hector Lemans, Manuel, e tenha cuidado. Caro amigo, nosso movimento agora é um fato e nossas fileiras aumentam rapidamente. Muito disso deve-se a nossos sistemas de inteligência e comunicação que devemos a você. Considerando sua contribuição, tenho o prazer de anunciar sua promoção a agente especial. Eu, Salvador Limones, da Aliança das Almas Perdidas, o saúdo, Manuel Calavera. Você é um grande aliado em nossa nobre revolução. Boas novas. Descobrimos um novo talento secreto de nossos pequenos mensageiros. Não sabemos como, mas esses pássaros misteriosos encontram seu destino. Apenas olhando uma foto do destinatário. Para comemorar, Eva fez boininhas para eles. Vou mandar algumas fotos. Manuel, fiquei preocupado ao saber que você comprou uma lanchonete e a transformou em casa noturna. É bom que você se sinta bem em Rubacava, em sua longa estada. Mas não perca de vista as metas maiores. Nossa verdadeira glória não está neste mundo, mas no próximo. Acabei de receber esta. Cuidado, Manuel. Você está com o pé na cova. Espalhou-se pelas ruas de Almarro o boato de que você estaria em Rubacaba. Se isso chegar aos ouvidos de Hector Lemans, ele enviará seus aceclas atrás de você. Esqueça por um tempo sua busca por Mercedes e, por favor, saia de Rubacaba no primeiro navio. Acho que ele está exagerando um pouco, mas não foi uma boa ideia colocar meu nome na placa lá fora. Boa noite, Lupe. Preciso lhe falar sobre meu novo sistema de organização de casacos. Bogdan já chegou? Sim, está lá no cassino, aproveitando sua maré de sorte habitual. Certo, de volta ao trabalho. Mas o meu sistema. Voltou já. Está bem. Mete. Manny, ajude-me! Estou perdida há tanto tempo! Por que não vim me procurar? Eu procurei. Você fugiu? Por quê? Porque você disse que eu era boa. Vaguei totalmente sozinha no mundo um ano. E tudo por culpa sua! Vai ser assim todo ano com você, Manny. Em todo dia de finados, você joga seus ossos na água e eu os pesco de volta. Não pretendo ficar por aqui muito tempo, Velasco. Assim que descobrir para onde vai aquele navio, vou atrás dele. <risos> aquele navio vai para Puerto Zapato. É do outro lado do mundo. Nenhum navio vai para aquelas bandas, a não ser o velho limbo. Mas... Mas nada. Seu limbo é minha única esperança, já estou a bordo. Bem, boa sorte, filho. Só posso dizer... Certo, então estou pronto para zarpar. Com o quê? Com o Limbo, homem. Vamos lá. Manny, Manny, o Limbo não é um navio de passageiros. É um pequeno cargueiro, filho. E todos a bordo trabalham. Eu trabalho. O que você sabe fazer? Sou vendedor e gerente de restaurante. Bem, ei, há uma vaga na tripulação do Limbo. Sério? Sim, na sala das máquinas. Perfeita para seu amigo Glotis. Mas ele precisa trazer suas próprias ferramentas. Certo. Se eu conseguir ferramentas para Glotis, podemos embarcar? Hum, ele pode. Sem querer ofender, Manny. Não tenho lugar para você no limbo. A tripulação está completa. Na verdade, a tripulação toda está a bordo. Pronta para zarpar ao alvorecer. A não ser por um... Quem é o único que ainda não embarcou? Bem, o Marujo Naranja está um pouco atrasado, mas chegará a tempo de partir. E se Naranja não aparecer, posso substituí-lo, não? Manny, você nem faz parte do Sindicato Marítimo. Eu sei disso e você sabe disso. Mas nós dois podemos guardar segredos, não é? Grotes não precisa, mas o capitão pedirá o seu cartão. E se você não tiver um ruim... Será servido aos tubarões como gosto e o que é pior, serei multado? O sindicato é rigoroso, rapaz, e não quero ter problemas com eles. Então vamos ver se eu entendi. Se eu arrumar ferramentas para glotes... Então consigo a vaga para ele no limbo? E se o marujo-naranja não aparecer para o embarque... Mas ele vem! E se eu conseguir um cartão do sindicato... O que será impossível? Poderei partir no limbo de manhã? Ah. Acho que sim O que Naranja faz no navio? Ele cuida da cozinha ah, Gerente de restaurante Sim, é mais ou menos o que você faz agora <risos> Mas o peixe é mais fresco no limbo Onde você acha que Naranja está? Provavelmente em casa, separando receitas para a viagem Vou arrumar minhas coisas Certo filho, faça isso Ei, deixe-me ver isso. Vou quebrar isso na sua cabeça se você tentar pegar outra vez. Olá, Olá! Ah, mario de ouro. Um licor fino com sólidos flocos de ouro. Apenas o melhor para meus clientes. Meus ricos clientes. Sim, é melhor levar isso comigo. Por segurança. Mesdames e Messieurs, façam-vos jeux, s'il vous plaît. Senhoras e senhores, façam suas apostas. Mesdames et messieurs, rien ne va plus. Les jeux sont faits. seigneurs et seniors, les apostes fêchades. Apostes et Le numéro gagnant, le 31, Noir, impère et passe. 31, Mesdames et messieurs, faites vos jeux, s'il vous plaît. Señoras et señores, sous sois apostas. Mesdames et messieurs, rien ne va plus. Les jeux sont faits. Señoras et señores, apostes fechadas. apostes insérades. Le 2, noir, père et manque. Numéro 2, numéro 2, gagne. Sous as fiches, monsieur. Merci. Mesdames et messieurs, faites vos jeux, s'il vous plaît. seigneurs et seniors, va sont sous as apostes. Mesdames et messieurs, rien ne va plus. Les jeux sont faits. seigneurs et seniors, ils sont fichades. Apostez et Tudo bem aí? Bem, vou precisar de mais fichas se o Sr. Sortudo não for embora logo. Sabe, algumas pessoas Mesdames, dizem que é bom monsieur, sair da mesa enquanto please. se está com sorte. Ah, é verdade, mas hoje estou com muita sorte. Senhoras e senhores, façam suas apostas. que sorte. Le numéro gagnant, le 29. Noir, un père et passe. 29. Preto. Mesdames et messieurs, faites vos jeux s'il vous plaît. Seigneurs et seigneurs, fassons sous les apostes. Mesdames et messieurs, rien ne va plus. Les jeux sont faits. Seigneurs et seigneurs, apostes fechadas. Apostes encerradas. Le numéro gagnant, le 35, noir, impaire et passe. 35. Preto. La banque paga aux gagnadores. La banque paye. Hey. Cuidado aí embaixo. O número ganhando. le 9, rouge. Um 9, vermelho. Isto é um ultraje. Eu apostei no número 2. Por que não deu o número 2? Monsieur, eu sou desolado. Eu não escolho quem ganha. Quem controla isso é o homem lá de cima. Bem, diga ao homem lá de cima que o chefe de polícia Bogen estava muito aborrecido quando saiu. E que espera ter melhor sorte quando voltar mais tarde. Sim, oui, monsieur. Bom Vou dizer com certeza é, tá tudo bem aí? O que houve com a maré de sorte de M. Bougain? Foi-se Bom, ele também Você se importa se eu me sentar, Charlie? Claro que não, Manny que quer, quer dizer, a casa é sua, não é? Certo. Então o que você está fazendo aqui? Eu não disse para você não voltar enquanto não pagasse sua conta do bar? Oh, não. Eles me chutaram da pista de gatos por estar imprimindo bilhetes de aposta falsificados. Então agora preciso vir aqui, Manny. O que eu adoro. Eu adoro. Como você imprimia os bilhetes falsificados? Com isso... Não é linda? Na última vez em que fui preso, fiquei numa cela com um sujeito mais desonesto que já conheci. Mas ele era muito amador e foi bem fácil roubar isso dele. Obrigado. Nunca se sabe quando isso poderá ser útil. Ei, hey, isso é meu, Manny. Quem sabe depois de você acertar a conta do bar, não é, Charlie? Oh, Manny... O que mais você sabe falsificar? Mais nada. Qualquer coisa. Você sabe fazer cartões do sindicato? Manny, você vai fazer turno dobrado ou só quer andar em companhia dos marinheiros? Você sabe fazer ou não? Hum. Vamos fazer um acordo. Se você recuperar meu dinheiro com Maximino... Faço de você o presidente daquele sindicato corrupto. Não preciso ser presidente. É por que Max está com seu dinheiro? Eu deixei uma mala cheia de dinheiro como garantia de uma grande aposta no mês passado. A corrida estava arranjada, Manny. Roubaram meu dinheiro como ladrões baratos. Fique com este passe-vip para entrar no salão das grandes apostas. Eles não me deixam mais entrar lá. Deve haver um cofre na adega. E minha mala deve estar dentro dele. E você me arranja um cartão para esta noite? Se você voltar, Manny, o cartão estará sobre a mesa. Manny, o chefe de polícia passou por aqui eu tentei tocar uma canção pra ele, mas ele gritou comigo. Oh, não se aborreça, mano. Ele está bravo porque perdeu no cassino. Mas ele não deve ganhar sempre pra gostar de nós e não nos perseguir. Ele não vai nos perseguir. Hoje é feriado. Acabei de ter um problema com Domino e Meche. Vamos sair da cidade. Que? O que? Domino pegou Mete. Vamos atrás deles esta noite. O que eu devo fazer? Fique aqui até eu arranjar um barco. Ficar aqui. Certo, certo. Veja que chique este passe para o salão das grandes apostas. Dá para imaginar como esse pessoal deve ser metido? Eu não acho que o lugar deles seja mais importante que o nosso. Você acha? Não sei. Eu tento ficar lo longe daquele lugar. Sério? Por quê? Por causa do meu, do meu, meu problema. Glóris, compadre. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, me -che Boa noite, Lupe. Oi, Manny! Alguém estava bravo quando saiu? Sim, o que houve? É, hey, a sorte um dia acaba para todos. Cuidado, Manny, ou vamos ser obrigados a fechar. Está tudo bem aí na terra dos casacos e chapéus? Está tudo bem. É lindo! Estou louca para ver as pessoas entrarem e testarem o um novo sistema. É tão legal! Quer saber como é? Ok, conte como funciona seu novo sistema de guardar casacos. Oba! Bem, achei essas fichas plásticas lá atrás, que ficaram da lanchonete anterior. E sabe o quê? Estão todas numeradas. Então, eu dou uma ficha para cada pessoa que deixa o casaco aqui e... Manny! Você nem está me ouvindo! Tenho esse trabalhão pra organizar seus casacos e você nem se interessa! Lupe! Esqueça! Não precisa fingir que se interessa. Não, eu quero saber. Chega! Não, vou contar para outra pessoa. Alguém que se interesse. Senhoras e senhores! Parece uma ótima noite para a corrida de gatos. Parecia uma pipeta. O que você está fazendo aqui? Esta multidão não é um bom tema para fotos de recordação. Exceto talvez, para Lenny. Shhh, Manny, estou vigiando. Quero provar para Maximino de uma vez por todas que Olivia não serve para ele. Ainda vidrada em Max, hein? Ouça meu conselho, minha cara. Esqueça-se dele. Não passa de um jogador safado. <risos> Como você? Oh, isso é uma boa. Shhh, lá vem eles. Vem aqui, querida. Um beijinho de despedida. Ah, oh, não me decepcione, Nick. Você é advogado. Não deveria ter sentimentos. Não tenho, mas reconheço um bom caso quando vejo um. Ei! Se Maximino vir isso, vamos acabar em um par de vasos de cerâmica. Não seja tolo. Ele jamais me machucaria. Ele me ama. Ah. Manny, enfim sós. Conte-me, como vai a burguesia? Ótima. Como está Max? Ah, não. Nem comece. Estou preocupado com Lola. Ela está perdida, Manny. Ela se apaixonou por Maximino. Este é um erro que eu jamais cometi. Você acha que Nick a machucaria? Só se a é encontrar. E vá por mim. Ele não é muito bom para encontrar coisas. O que você está fazendo com uma víbora como Nick? Eu poderia explicar, Manny, mas você não iria entender. Andar por aí com o advogado do seu namorado pode ser perigoso. Oh, acho que eu estava enganada. Você entende? Bem, venho buscar você mais tarde, meu coração. Vá treinando, Manny, você vai entender. Posso entrar? Você não vai querer entrar aí. Ainda não arrumei nada. Engole e já derruba. Ei, você não me viu pondo o um ingrediente secreto nessas doses de caixão, não é? Calma. Foi Olivia que roubou a receita de mim. É, ela rouba dos ricos e dá para o pobre de mim. por acaso alguém sabe onde eu posso arranjar ferramentas? Por acaso está com algum parafuso solto? Você é a ferramenta do sistema, a chave de roda da opressão. Há algum Anselmo Naranja na plateia hoje? Ele está na casa de Toto fazendo um entalhe, se não apagou em algum lugar pelo cais. Ei, alguém pode me ajudar a entrar no sindicato marítimo? Ei, estamos querendo organizar os trabalhadores e não sabotar o trabalhador. Fim! Sim. Graças! Muitíssimas gracias. Mas você não percebe? Se o governo desaparecer, nossos problemas vão com ele. Bobagem! Sempre precisaremos de forças armadas para impedir a volta do capitalismo. Esse tipo de pensamento fascista está tão morto quanto você, companheiro. Quando nos livrarmos de todas as armas, as pessoas começarão a se policiar e a própria opinião pública fará com que não cometam crimes. Olá, ricos herdeiros. Ei, vejam quem está aí! É Manny Calavera, o exemplo mais completo de Novo Rico. Caia fora, seu almofadinha. Estamos falando de coisas que você jamais entenderia, como verdade e beleza. Mais uma visita do fantasma do capitalismo, brandindo as correntes que o aprisionam, seu cordão umbilical amarrado nos dólares. Ei, Manny, sem ofender. Mas não temos tempo para reacionários como você. É porque vocês acham que eu sou reacionário? Você tem cheiro de bacon e opressão, cara. Quê? Estou ouvindo um capitalista selvagem, um acumulador de bens. A carcaça vazia de um sujeito que se lembra de abutuar o colarinho, mas esquece seu irmão na rua. Desculpe, Manny. Não há lugar para burgueses na nossa revolução. É isso aí, cara. Não temos lugar para um figurão da Zona Sul que não mandou convites para a classe operária. Respire seus privilégios e arrote suas concessões. Se eu pudesse, vomitaria, mas meu estômago está vazio porque não faço o jogo do sistema. Ei, vocês me emprestam esse livro? Para quem? Para você xeretar nossos planos e ir contar tudo ao seu amiguinho, Chef Bogan? Nada disso, Bundon. Oh, vai embora. Ei, eu já comentei que vocês me lembram um amigo meu, Salvador Limones? Salvador Limones é uma ficção, um ser lendário que povoa o inconsciente coletivo dos revolucionários. Idiota, Salvador Limones existe e é um grande homem. Ele também tem uma letra péssima. O que é isso? Eu, Salvador Limones, o saúdo? Manuel Calaveira? Um grande aliado nesta nobre revolução? Você conhece mesmo Salvador Limones? Como ele é? Por que você não disse que era um soldado da liberdade, Manuel? Não posso falar a respeito. Oporia todos os envolvidos em risco. Uau! Pesou! Preciso ir, portanto. Uh... Viva a Revolução! Oh, cara! Vocês se importariam se eu desse uma olhada nesse livro? Numa boa, irmão! Organização e revolta dos trabalhadores para iniciantes. Capítulo 1: Os operários devem controlar os meios de produção. Oh, melhor não mostrar isso para Glotis. Que fria, hein, Terry? Hey. Está sempre frio para quem não tem emprego, Manny. Vocês conhecem um tal marujo naranja? Marbelhas e marujos não se misturam. Quem está desempregado? Vocês não são do sindicato? O sindicato? Ah, eles nem ligam para nós, os pequenos. Os tiras mandam neles. E você, mais do que todos, deveria saber, Manny, que os tiras estão na gaveta dos cartéis de jogo. Ei, meu negócio é limpo. Não tenho ninguém na gaveta. E o dinheiro da proteção? Pagamos toda semana, direitinho, como qualquer lugar honesto deveria fazer. Vê o que eu quero dizer? Esta cidade é um grande carnaval de malandros. Todos rindo e dançando e quebrando o galho uns dos outros. Se os tiras mandam no sindicato, e o jogo está com os tiras na gaveta? É, então quem realmente toma conta do jogo? Bem, sem querer ofender, Maximino é o chefão da cidade, claro. Mas dizem que ele recebe ordens de uns gangsters da pesada de marro Aquela pista de gatos é só fachada para lavagem de dinheiro, se é que você me entende. As coisas não são como deveriam ser por aqui, Mary. Nós, abelhas operárias, fazemos todo o trabalho. Mas não influenciamos uh, o... Uh, uh, é que o jeito como as coisas são produzidas deveria ser controlado pelas... Quer dizer, a gente deveria... Ah, Esqueça. Eu sou apenas uma beletrada, esfomeada e desempregada. Acho que essas são as palavras que você procura. Os operários devem controlar os meios de produção. Os operários devem controlar os meios de produção. É isso. É isso que eu venho tentando dizer. Quem impedirá que os grandes da indústria construam esses navios como o pólen da explorada classe operária? Nós precisamos reagir! Hum, o que é isso? Uma abelha agitadora? E eu digo, larguemos a ferramenta já e mostremos a eles quem produz o mel por aqui! Sim. Chega. Sindicato! Sindicato! Sindicato! Sindicato! Sabe, sempre achei que as abelhas podiam ter duas cores, preto e amarelo. Mas você me parece ser todo vermelho, amigo. Ah! Ei, o que está fazendo? Temos o direito de fazer reuniões pacíficas! Ótimo! Você vai precisar de muitas reuniões depois que o deixarmos em pedaços, camarada. Manny! Preciso de um advogado! Um advogado! Agora vai ficar difícil soltar o rapaz e trazê-lo de volta para cá. Ainda bem que conheço um advogado que me deve um favor. Ei, hey, Terry, você fez um belo discurso. É, pode ser, mas foi o que me trouxe para cá. Calma, vou lhe arrumar o melhor advogado da cidade. Certo, Manny, mas depressa, antes que o zunzum da luta se perca. Vagatinho. gatinho! Nick Virago, por que você está trabalhando no Salão das Grandes Apostas? Eu achei que o advogado particular de Maximino tivesse seu próprio escritório. E tenho, mas não servem bebidas lá. Tenho um pouco de batom em você, gostosão. Já me livrei disso e posso fazer o mesmo com você, calaveira. Assim, se eu fosse você, ficaria de pico calado. Nick, preciso de um advogado. Andou se metendo em crenca, calavera. Um amigo meu está na cadeia. Então, você precisa de um advogado comum ou de um super advogado? Um super advogado. Qualquer super advogado ou o melhor super advogado. O melhor de todos está bom para mim. E quem você acha que é esse, calaveira? Quem você acha que é o melhor advogado que você conhece em toda a terra dos mortos? Você, Nick? Isso mesmo. E é por isso que Maximino me mantém com exclusividade. Então, lamento, mas não faço trabalhos avulsos. Virago, eu preciso mesmo de um advogado. Bem, minha agenda está completa. Então, o que você vai fazer? Eu poderia contar a Max sobre você e Olivia. Esse tipo de acusação poderia deixar Max muito furioso. Especialmente se o denunciante não tivesse provas. Max e eu somos amigos. Ele vai acreditar em mim. As pessoas acreditam no que querem acreditar, Calavera. E quero acreditar que você é um homem esperto que não anda por aí espalhando boatos perigosos. Agora preciso falar com o Max por um instante Espero não encontrá-lo aqui quando voltar Porque estou enjoado de olhar para você Rapaz, isso ainda vai dar encrenca Tem alguma coisa fazendo barulho aí dentro Deve estar em algum compartimento oculto Mas não vejo nenhum fecho nem nada Ah, não consigo abrir a parte onde eu acho que está a chave. Uau, Manny Calaveira. Você nunca mais veio aqui me ver. Bem, achei que você gostaria de companhia, já que todos saíram para o dia de finados. Então, Manny, por que você não fica por aqui até as seis? É a hora que eu saio? O que é isso? Não sei, estava embaixo da sua mesa Abandonado? Não, tinha um sujeito suspeito com um olhar de louco que deixou isso ali Oh meu Deus, dê-me isso É uma bomba ato de terrorismo inútil cortado na raiz pela oficial de segurança Carla. Uau, foi totalmente destruído por nossos próprios detonadores. Portanto, não posso dizer qual era o tipo de bomba, mas tem alguma coisa aqui. Uma chave? Melhor levar para o chefe Bogen. É, deve ser a chave de algum esconderijo terrorista. Bem, talvez só um golinho. Queira colocar todos os seus pertences sobre o balcão de segurança. Tem certeza de que não está levando mais nada? Nada que possa parar essa coisa. Então, senhor, receio que terá de me acompanhar. Regras são regras. E como meu pai era militar, nós moramos em vários lugares. Uhum. Lembro daquela cidade para onde mudamos quando eu estava na primeira série. É mesmo? Pois é, o único produto da região eram figos. Alqueires e alqueires de figos, onde quer que você olhasse. Eu, pessoalmente, nunca liguei para figos. Eu sempre gostei mais de damascos ou ameixas. Você não adora meixas secas? A textura é tão deliciosa. Bem enrugadinhas como a cara da minha avó Reencarnacion. Ai, coitada da vovó Reencarnacion. Ela vivia se esquecendo das coisas. Tem certeza de que não voltou só por causa do detector de metais? Para ser sincero, eu só voltei por causa do seu detector de metais. Mas o que há com você e essa coisa, afinal? Não suporto mais isso, Manny. Se é isso que você quer, vá brigar com os gatos por ele. Por que todos os homens sempre querem a mesma coisa? Menos você. A única mulher com quem você se importa é aquela Colomar. E ela largou você. Não sei o que ela fez com você, mas eu já cansei de tentar descobrir. Carla... Deus, Carla. Você morreu pra mim. Lola Cuidado, Mary Talvez você não queira me ver assim Lola Nick fez isso com você? Sim, ele queria a mesma fotografia Mas nunca vai encontrá-la, aquele cafajeste Eu vou pegá-lo, Lola eu vou mostrar a foto para o Max e acabar com o Nick para sempre. Onde você a escondeu? Oh, Manny, a culpa é minha. Sempre me apaixono pelo homem errado. Sabe que até já tive uma atração por você, mas você estava tão caído por aquela mente que vi que não tinha chance. Lola, onde está a foto? Eu tinha alguma chance, Manny. Esqueça. Só avise Olívia por mim, diga ela para escolher melhor seus homens ou terminará como eu. Diga ela para ficar com alguém bom, Manny, como você. Lula. Lola! Lola! Ela deixou um recado pra você. Lola? Sim, vamos ver. Onde está? Onde, onde, onde, onde? Oh, aqui! Não, espere! Droga! Estou com um novo sistema de mensagens. Espere até eu... Aqui! Não, não, espere! Ah, fique quieto. Aqui está. Esperei. está vazio. Tinha alguma coisa dentro, parecia uma chave. Uma chave? Sim, mas será que alguém entrou aqui e roubou a chave enquanto eu arrumava os casacos? Quem faria isso? Atrapalharam todo o meu sistema! Tem na figura de uma língua e está escrito. Número 22, língua. Ei, este é um cartão do meu novo sistema de guardar casacos. Você se interessa? Queria meu casaco, por favor. Sem dúvida. É tão emocionante. Está bem, está bem. Espere um pouco. 22, 22, 22. Língua, língua, língua. Aqui está! Oh, droga! O que foi? Pode me matar! Lupe, o que foi? Isso não pode ser seu! É sim, obrigado. O que você está fazendo com um casaquinho de mulher? Tem alguma câmera escondida aí atrás? Ah. não. Ela deve ter escondido em algum outro lugar. Ah. Eu. amanhã eu conto. É o casaco de Lola. Pobre Lola. Se eu estivesse com sua câmera ou com aquele filme, eu poderia pegar Nick. Tem um pedaço de papel em um dos bolsos. No papel está escrito... Número 36. A âncora enferrujada. O que isso quer dizer? 36? Meu sistema nem tem esse número, Manny. E eu nem deixaria alguém guardar uma âncora velha enferrujada aqui. Forte Deve acabar com qualquer dor. Deveria, mas não acaba. Vou acabar com a dor. Desligo a broca e paro de trabalhar. Que tal? Não, não, não. Eu aguento. Mande ver. Você vai ver só, Marujo. Oh, preciso dito. Você precisa ficar quieto, senão vou ter de amarar você. Vazio. É, não posso esquecer de trazer mais nitrogênio líquido do necrotério. Nitrogênio líquido? Congela os ossos, dói menos assim. Ei, hey, parece bom. Eu poderia tentar. Você já tem bastante anestésico aí na sua garrafa. Então, cale a boca e fique quieto. acabar aqui com naranja, eu vou tatuar duas orelhas bem grande na sua cabeça para todo mundo saber como você é burro. <risos> e, quem está aí? Mas que diabos? Veja, você quebrou. Agora não vai fechar. Fique quieto! Fique quieto! O que há com você? Está morto! Acorde! Acorde! Não trabalho em bêbados! Idiota! Que tipo de marulho é você? Não aguenta um golinho, hã? Se acha que não vai me pagar, está louco! Velasco! Toto! Estou com seu amigo Naranja aqui! esperando por ele. bem, quando ele estiver sobre o eu mando para o limbo. sim, sí, sim. Sí. pela manhã ele estará aí. prometo. oh, sim, sí, sim. Sí. foi o que eu disse a ele. vamos ver o que você Você está algo. brincando Maru... comigo. Marujo, Anselmo, Naranja, guarda-barreira, terceira classe. não está parecendo que você vai aparecer no trabalho de manhã. Hey! Velasco! Manny, com licença. Tem um artista trabalhando aqui. Uh, espere um pouco. Isto significa alguma coisa para você? Quer dizer, além da canção, do poema, do bar e da estátua com esse nome? Claro, é um dos meus desenhos mais famosos. Bem, eu vou lhe mostrar. Vamos ver... Uh, número 30... Uh, uh. 36, aqui. É, o que é isso? Minha amiga Lola deixou aqui para mim. Ah, oh, oh, sim! Ah, Lola esteve aqui, um doce. Como uma filha para mim. Diga que papai Toto mandou um alô. Ah, certo. Parece que esses gatos estão quase cabeça a cabeça. Eu e essa impressora de bilhetes vamos ganhar uma nota. de aposta para, vejamos, terça? Semana? Dois? Corrida? Seis? Não tem ninguém aí. Tem alguém aí? Ouça, já disse que não temos bonés hoje. Ok. Você precisa esperar até terça, que é o dia do boné do gato. Não estou interessado em bonés. Por mim, tudo bem. Qual é a sua aposta? Eu não jogo. Questão de conflito de interesses. Então, por que você me chamou aqui? Para pegar meus prêmios. Pronto. Ah, outro original de Chow Chilla Charlie. Deu um bom motivo para eu não jogar você pra fora daqui. Eu digo para Max der pedir você. <risos> Onde está é o senhor mau humor? Não tem ninguém aí. Olá. Bilhete de aposta, por favor. O quê? Preciso do bilhete para a corrida em que você está interessado. Interessado em como? Interessado em ver o arquivo de fotos da chegada, à hora. Aqui está. Ei, é diferente do nosso bilhete usual. É porque sobrou da última temporada. Está bem, só um minuto. <risos> Prontinho. Ahá. O quê? Você foi um ganhador? Grande ganhador. Obrigado, amigo. Fico feliz em ajudar. Onde aquele sujeito feliz foi parar? Acho que esse sujeito estava querendo alguma coisa. Você não acha, Doug? Aquele sujeito? Pessoalmente, acho que ele era louco. Rapaz, isso ainda vai dar encrenca. Pensando bem, é melhor eu ir. Olha o que eu achei na barraca de fotos das chegadas. Parece que a gatinha dengosa e o gatão malvado estão cabeça a cabeça. O que você quer? Quero lhe contar uma história triste sobre um jovem preso injustamente só por dizer o que pensava. É hora de agitar a colmeia! Acho que acertamos nosso negócio. Quase. Hum. O quê? Isso foi pela garota da foto? Não. Só por ser você. Não tenho tempo de pegá-lo pelo que fez a Lola, mas com certeza alguém terá. Você também não teve tempo para salvá-la, mas não se sinta mal por isso, Manny. Ouvi dizer que salvar donzelas não é o seu forte. Tarde da noite no Necrotério, hein, Membrio? Você sabe que eu não durmo com fulanos de tal na laje, Manny. Se eu não identificar estas roseiras hoje, não estarei pronto para os dois que vão chegar amanhã. E antes que me dê conta, estou até o pescoço de Azaleias. Que triste fim, estes dois brotados e ninguém para reclamar os corpos. A morte é um triste fim para todos nós. Exatamente o que você está procurando? Estou procurando um tesouro que parte de mim não quer encontrar. Pois quando eu descobrir o triste dobrão que me dirá quem é esta pobre alma, minha recompensa não será riqueza, mas a chance de dar um telefonema e partir o coração de alguém. Naturalmente, com este equipamento, a busca poderia levar algum tempo. Você tem certeza de que está olhando bem? Ouça, Manuel. Esses velhos olhos estão cansados. Estou fazendo o que posso, mas qualquer varredor em fim de carreira tem um equipamento mais sofisticado do que este. Um detector de metais ajudaria? Hum... Serviço profissional. Você nunca sabe o que vai descobrir. Um anel gravado, uma fivela com o nome de alguém. Quem usaria uma fivela com seu.. Velasco, estou com um de seus rapazes aqui no necrotério. Um marujo chamado Naranja. O quê? Como? Brotou? Mas, ah, esta cidade está ficando um inferno. marujo não pode ter dois dias de folga sem ter que se preocupar. Sim, sim, vou de manhã. O dia inteiro, Manny, convivo com a tristeza. Encontro vestígios, monto histórias. Mas nenhuma delas tem final feliz. Todas acabam aqui. E a moral de todas é sempre a mesma. Podemos ter anos, podemos ter horas. Mas cedo ou tarde, acabamos virando flores. Aquele monstro lá em cima está acabando comigo. Ah, mas, monsieur, je suis très désolé. Clientes não podem entrar na cozinha. Devo pedir que se retire. Em um minuto, Leroy... Raul. Alô, alô, aí fora! Alguém poderia ter a gentileza de abrir a porta? Eu, parece que eu me tranquei neste cubículo. Eu tenho muita claustrofobia. Então se alguém, silvo play, silvo play, oh, oh. tirei me daqui imediatamente. Oh. Ei, estou com sede. Cadê o garçom? Já chega! Hum, hum, hum, hum. Hum. Saboroso, mas volumoso! Serviço ah, está vazio. Rubem, onde está você? Ah? Mon dieu, cochilando n'est pas Ben, Le baril está levazio. então, a los enfants de la patrie. Oui, monsieur. Merci. O que quiser. Aitor, mais vinho! Vou despedi lo por ignorar minhas súplicas, então peço demissão. Nunca mais vou poder olhar para aquela dispensa. Nenhum homem deveria ser trancado em um lugar tão pequeno... Deus meu, esta cheia de bilhetes NN, isso dá para colocar cem almas no trem número 9 Tem alguma coisa errada aqui. Tenho a impressão de que esta mala é de alguém mais importante do que Chautila Charlie. sei que tivéssemos um trato. E temos, mas achei melhor trazer algum reforço. Nunca se sabe. Qual o problema, Charlito? Você nunca pensou em contratar uns Leões de Chácara? Eu sou o meu próprio Leão de Chácara. Tudo bem, chefe. E o meu cartão? Aqui está. Bem-vindo ao sindicato. Temos assembleia toda primeira terça-feira do mês. E não se esqueça de pagar a contribuição. Eu mereço. Eu mereço. Brotou? O que está havendo com esta cidade? Oh, crime de cidade grande, Minnie. Estamos tendo cada dia mais. Sei que você não gostaria que fosse assim, mas o emprego de naranja agora é seu. Não, Belasco. Não me sinto bem pegando este. Você vai ficar com a vaga porque eu não posso arranjar mais ninguém em tão pouco tempo. Bem, e aquelas ferramentas onde estão? São grandes demais para eu carregar. Glodis vai trazê-las na hora do embarque. Hum. E o cartão? Posso ver? Oh, oh. Hum, um dos trabalhos mal feitos de Charlie. Ainda bem que seu novo capitão é hipermétrope Acho que você está pronto para partir, Manny Só falta uma coisa, onde está aquele seu pianista? Ele está dando na festinha de despedida, vou buscá-lo Diga-lhe para se apressar, o limbo não pode partir sem ele Suas fichas, monsieur Merci beaucoup É, tá tudo bem aí? Acho que ele nos perdoou. Por favor, faça com que a sorte dele volte, ok? Eu sabia que sua raiva não iria durar para sempre. ou ainda estou com raiva. Mas nada me acalma Le mais do que vencer. Gagnant. Le número gagnant. Le 36. Rouge. repasse. 36. Vermelho. A banca paga aos ganhadores. La banca paye.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 14, 14 ganha. 14! Número 14 é le gagnant. Acho que você quis dizer 2, não foi? Uh, não, monsieur. 14 ganha. Acho que você cometeu um engano. Lamento, senhor. O número que ganhou é o 14. Mais sorte na próxima vez. Chega! Esse calavera está passando dos limites. Não gosto de batidas em casas noturnas, ter de fechá-las, mas alguém precisa dar uma lição de lei e ordem a Manuel. Por aqui, aqui atrás! Abra os camburões e comece a enchê-los e encontrem calavera. Quero interrogá-lo pessoalmente. Uma batida? E por quanto tempo vão fechar? Ah, sim. Então é melhor cortar o crédito do grandão. Põe o bêbado para fora e traga a calaveira aqui para conversarmos sobre a dívida. Ei, o que é isso? Você precisa me deixar entrar! Eu sou um vip! o um vip! Isso quer dizer um velho inebriado pianista? Ah, oh, Manny, eu cansei de ser pianista. Eu sou mecânico. Eu sei. Por isso lhe arrumei um novo emprego. Vamos pegar suas ferramentas. Posso fazer o que quiser com o motor? Posso envenenar? Claro, mas você já vai estar bem ocupado fazendo flutuar. Obrigado pelo emprego e por não fazer muitas perguntas. Bem, depois do que aconteceu com o Naranjo, entendo porque você quer sair daqui. Eu espero não ter que sair outra vez para pescá-lo Fico embaixo da próxima vez, eu prometo